Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer a história do filho de Beren e Lúthien.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 Dior significa sucessor. Seu sobrenome é Eluhil, que significa herdeiro de Elu, ou Single. Ele também era chamado de Aranel, que pode significar Nobre Elfo ou Senhor de Elfos. Em 470 da Primeira Era, nasceu Dior em Tol'galen, a ilha que ficava no rio Adurant em Ossirian, Beleriand leste. Naquele local viviam seus pais Beren e Lúthien depois que voltaram à Terra-média. A região ficou conhecida depois como Dor Firnikinar, a terra dos mortos que vivem. Era uma área excepcionalmente bela, e chegava a lembrar o Reino Abençoado. Dior era de fato um meio-elfo, pois era filho de um homem mortal com uma elfa, filha de Maia com elfo. Para entender a questão dos meio-elfos e qual seria seu destino, recomendo que vocês assistam ao TT número 58, pois está tudo explicado lá. Dior viveu com os pais em Tol Galen até casar-se com Nimloth, uma elfa de Doriath, aos 27 anos de idade. De acordo com Contos Inacabados, Nimloth era filha de Galathil. Portanto, Nimloth era parente de Celeborn, o marido de Galadriel. Muitos não lembram, mas Owe e Ewe, ou Thingol, os líderes dos Teleri de antigamente, tinham um irmão mais novo, chamado Elmo. Ele ficou para trás quando e se perdeu e se tornou também um sinda de Doriath. Nimloth era sua descendente. Celeborn, pelo menos de acordo com uma versão da história, era neto de Elmo e irmão do pai de Nimloth. Quando Dior e Nimloth se casaram, foram morar ao lado de Lanthirlamath, uma cachoeira de Ossiriand. O Atlas da Terra-média posicionou essa queda d'água na base de Erdiluyn, embora no texto do Silmarillion não diga exatamente onde ficava. Lanthir Lamath significa queda d'água das vozes que ecoam. Esse nome inspirou até o nome de Elwing, que significa borrifo de estrelas. Em Lanthir Lamath, eles tiveram três filhos. Elured, Elurin e Elwing. Elured significa, assim como o nome do pai, herdeiro de Elu. Elurin significa lembrança de Elu. Há mais de uma indicação de data para os nascimentos de Elured e Elurin. Numa das versões, eles são irmãos gêmeos, mas em outra havia uma diferença de idade de três anos entre eles. Depois que Thingol foi morto pelos Nalgrim, Beren, Dior e uma hoste de Elfos Verdes partiram para o norte a fim de interceptar os anãos que levavam Nalglamir com a Silmaril. Eles chegaram até o rio Ascar e foi travada a batalha em Sarn-Athrad. Falamos mais sobre os Laiquendi, os Elfos Verdes, e essa batalha lá no TT número 323. Enquanto Beren voltou para Tol Galen com o Nalglamir, Dior foi para Menegroth para assumir o trono e restaurar o Reino de Doriath. Quando seus pais morreram, um senhor dos Laiquendi lhe trouxe o Nauglamir, que antes ostentava o pescoço de Lúthien. Dior decidiu usar o colar, e é dito que dessa forma ele pareceu o mais belo das três raças Maiar, Elfos e Homens. Mas a notícia de que o Nauglamir e a Silmaril estavam em Doriath se espalhou e chegou aos ouvidos dos filhos de Fëanor. Consumidos pelo fogo do Antigo Juramento, Maedhros liderou um ataque a Doriath, e mais uma vez houve o um derramamento de sangue entre elfos. Esse foi o segundo Fratricídio, sobre o qual vocês podem ver todos os detalhes lá no TT número 157. Dior matou Celegorm, e morreram também Caranthir e Curufin, mas o reino de Doriath foi destruído, e Dior e Nimloth também foram mortos. Uma grande maldade ainda foi feita pois os servos de Celegorm deixaram Elurant e Elurin na floresta para morrer. Maedrus se arrependeu do que foi feito e ainda procurou por eles, mas nunca os encontrou. O Silmarillion publicado, na verdade, deixa em aberto a questão deles terem sido abandonados para morrer de fome na floresta e de que nenhuma outra história fala sobre isso. Christopher Tolkien foi por essa linha, pois era mais coerente e coesa de acordo com a história. Apenas uma pequena passagem dos Anais Cinzentos, no volume 11 de A História da Terra-média, é dito que nada é certo sobre seu destino, mas alguns dizem que os pássaros os socorreram e os levaram ao Siriand. Ou seja, o mais provável é de que eles realmente morreram, mas ficou aberta uma pequena possibilidade de que tenham sido salvos. Mas Elwing escapou com o e com alguns sobreviventes, e foi para o refúgio nas fozes do rio Sirion. Foi assim que a Silmaril se salvou e, por fim, chegou a Earendil. Mas essa é uma história para outra ocasião. Agora vocês devem estar se perguntando. Certo, Dior era meio elfo, mas então ele foi contado em qual das duas gentes? Elfos ou homens? Dior tinha apenas 36 anos de idade quando morreu, tendo governado Doriath por apenas quatro. Na sua época, Elwing era criança, assim como Earendil. Como sabemos, foi a partir desse casal que os Valar tiveram que decidir a questão dos Peredil, os meio-elfos. Então, temos que nos apegar aos detalhes. O principal é que as Silmarils não podiam ser tocadas por mãos mortais. Dior usava uma Silmaril atada ao pescoço sem problema algum e durante um certo tempo. Esse é um importante indicativo de que Dior foi contado entre os elfos. Para quem se pergunta a respeito de Beren, que era um homem mortal e mesmo assim segurou uma Silmaril, temos algumas coisas a considerar. Primeiro que ele foi uma pessoa especial, que realizou grandes feitos, tanto é que ele chegou a ter uma segunda vida. E depois é que ele ainda perdeu aquela mão que segurava Silmaril Ou seja, de qualquer forma, acabou que ele não conseguiu por muito tempo segurar aquela joia. Mas tem um outro fator que nós devemos levar em consideração. Houve uma frase dita por Manwë durante o julgamento de Earendil que infelizmente não entrou no Silmarillion publicado de 77. É quando Manwë fala Agora todos aqueles que tenham sangue de homem mortal, em qualquer grau, grande ou pequeno, são mortais, a menos que outro destino lhe seja conferido." Então, na época de Dior, não havia ainda essa determinação, de que aqueles que possuíssem sangue mortal seriam contados entre os homens. Aí, sobre Earendil e Elwing, que tinham sangue mortal, vocês vão ter que ver o um vídeo específico que eu já citei aqui para entender a questão deles.